Olá gente, tudo bem? Mariane Anjos aqui. E no meu vídeo de hoje vamos conversar sobre a Belle Époque. A moda eduardiana, a gente chama ela de Belle Époque. Nessa época, a moda feminina se destacou pelas silhuetas e cores pastéis. Vamos lá, você vai entender melhor. Há muitas coisas para se aprender nesse tema por aqui. Depois da vinheta, olha o som dos violinos. Os vestidos dessa época foram caracterizados por silhuetas esbeltas e cinturas bem marcadas, o que era conseguido pelos usos dos espartilhos. As saias eram bem volumosas, muitas tinham camadas de tecido. Uma seda e o tule, por exemplo, e a renda não ficava de fora. Eram tecidos bem mais leves, mas mesmo assim as mulheres deveriam morrer de calor naquela época. Eram adornados com pregas, babados, fitas, laços e franzidos. E muitos deles apresentavam uma cauda longa. Nossa, que charme, não? Quem aí já viu esse figurino em seriados e novelas de época? Eu já vi. E olha, são muito bonitos. E por falar em ver, eu vi que você não apertou o botão do like. Vai, aperta aí, vai. Não perde seu tempo, não. Muitos vestidos tinham decote. Mas eles variavam de acordo com a ocasião e o horário do dia. Não era como hoje em dia que ninguém respeita nada. Se bem que as regras na área da moda ficaram para trás faz tempo. Continuando. De dia, os decotes eram mais modestos, com mangas longas ou curtas. Enquanto à noite, os vestidos tinham decotes mais ousados. Com alças bem finas ou ombros de fora. A silhueta da moda feminina dessa época destacava a cintura, com o uso de barbatanas nos corpetes. Uma grande novidade eram os vestidos de noiva, porque eles eram bem elaborados, com rendas, bordados e saias amplas. A noiva usava véu, luva e um lindo buquê de flores. Até hoje é assim, não é? As damas de honra também usavam vestidos longos, geralmente em tons pastel ou branco. A paleta era de cores bem suave, como rosa, azul e amarelo. Além disso, a moda da época contava com variedades de estampas, como florais, listras e xadrez. Ai, ai, ai, estou até imaginando. Os acessórios eram fundamentais para complementar o look daquela época também. Uma coisa não muito diferente de hoje em dia, só mudou alguns detalhes, mas enfim os chapéus extravagantes com plumas, flores e fitas, que variavam de formato e de tamanho. As luvas longas e finas eram indispensáveis para compor o look daquela época. As bolsas eram pequenas e delicadas, feitas de tecido e adornadas com bordados. As joias eram finas, como broche e colares de pérolas. Por falar em joias, elas eram grandes e extravagantes. Refletindo o luxo e a grandiosidade da época Eles eram decorados com pedras preciosas Como rubis, diamantes, safira e pérolas Uma grande curiosidade É por isso que naquela época as joias eram de família Geralmente passava de mãe para filha Ai, quem me dera se minha mãe me desse um rubi Quem aí gosta de pulseiras? Vamos falar dela agora então? Elas geralmente eram usadas em pares Uma em cada braço Muitas eram largas e também decoradas com pedras preciosas. Os anéis eram usados em cada dedo. Muitas das vezes para fazer combinação com o colar e com a pulseira. Viu como na moda tudo se é para explorar? Os sapatos também eram muito importantes na moda feminina. Eles eram frequentemente de salto alto e pompudos, com fivelas em detalhes de renda ou seda. Para fechar. Possamos dizer que a moda feminina da Belle Époque foi de muita importância na história da moda e da sociedade. A silhueta marcada, os tecidos suaves e os acessórios extravagantes são elementos que até hoje inspiram a moda contemporânea. A moda daquela época marcou e continua influenciando até hoje. Eu vou ficando por aqui. Escreve aqui nos comentários qual foi a parte do vídeo que te chamou mais atenção. Suas amigas também vão amar, por isso compartilhe com elas. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até o próximo vídeo.